Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Sri Chaitana Prabhu Bande Nitananda Sauditam Si Nandanandanandiradhika Charanodayam Gopijano samayuktam Binda Manoharam vancha kalpataru vishcha ke basindu bevecha hridayang paabune bhavishna bebyo namo namaha mukang karoti vacha alang pangunglang hetgirim yat ke batham hangbande parama anandu madvam brinda hoy Snavakti padedevi, shatovatui namunamaha nara yononamaskrita norunja ivanorotam. Devim saras batingivasam tatuja yomudir. Sankirtane kishna katupudish. Gauri, patroshu prakasan echa. guru fakti yukto bhakti pramodakshya jagodvarun, Deyam Dheiyam-sadha-parivabhagnam-avishtaduham Tethas-padam-sevavirinchanutam-saranyam Vedatthiham-panatopal-bhavad-diputam Bandemahapurushate-charnadha-bindam padhapallava bisphuriji toki mapi gabo darshi purna nuraag raso saagaro saar kada kipam karosi Sri Krishna Chaitana prabhu neta ananda shi aditya gada darshiva sadhihi gaura bhakta binda Sri Krishna chaitanya prabhu Shri Advaita Gada Dharasivasadi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ayanulammitabhujokano kaha bodato Shankirta noy kavitaro kamola yataksho Vishambaru dijavaru jugadharmapalu bande jagat karu karuna bhataru Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Ram, Hare Ram, Ram Rāma Hare Hare Namāmi Gange taba pādhupankajam Surā suraira bandito divvarūpam Chamuktin ca Baban rupe nusada naranam Ganga ajata kalapam Gauri nirantara tobam bhagam Nara no priam anango madapo haram Bara shanatham Bagi sajusho badane Lakshmi jashacha bakshashi Jasyasthi de sambi bhaji Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Hare dukṣa duksha jaladhau patitass kaam krodha dinakrama kare kavalitass durvasana nigrutass niyase Padavalam mano Sangsaro Sindhu Sangsaro This material life Samsangsaro Sindhu Jalado Samsang Sindhu Jalado Krodhadi Nokrama Kori Kitasya Kitosho Durohasana Nigarotoshan Nirasascha Chaiton Sichaiton no Chandamamo Aba Abal Avalam Gaudiya Gosthipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse, É muito melhor liberar uma única alma condicionada do que fazer centenas de milhares de hospitais no mundo material centenas de centenas de milhares de escolas centenas de milhares de universidades centenas de universidades centenas de milhares de consultórios médicos. É muito melhor liberar uma única alma uh, da condiciona do condicionamento material. Mas isso é algo al quase impossível. Liberar uma alma condicionada é quase impossível. É algo que se aproxima do impossível. Porque, porque as almas condicionadas não querem a auspiciosidade. Elas não querem a benção do Senhor. No, no nome da auspiciosidade, elas se jogam na direção do fogo. Elas pensam que elas podem encontrar alguma solução material para os seus problemas, mas elas convidam mais e mais problemas para a sua vida. No nome da solução material, elas convidam mais problemas. Como se... como se alguém fosse pular da panela ao fogo. Você está pulando de dentro da panela para dentro do fogo. Qual é a solução? Esse é o sistema dos, dos materialistas. Vocês querem uma solução material? Todo mundo ouve, pode até bons ouvir bons conselhos dos Vaishnavas, mas vocês ah, me, não, perdão, mesmo os outros materialistas que vierem te ajudar, outras pessoas que te ajudam a resolver problemas materiais, mesmo assim você não consegue sair dessa, de, dessa, desse labirinto. Matirna Krishna Parata Svatova, disse o Lada Maharaj, pelo teu esforço pessoal, ou pela ajuda de todas as pessoas que existem no universo material. Se todos te ajudassem, você não conseguiria se livrar dos seus problemas. Mito Griha Vratanam As pessoas fazem essa promessa viver em família de maneira muito agradável. Elas se esforçam para viver, né? elas, elas prometem que elas vão viver em família, nós vamos, viver uma, nós vamos ter uma família muito agradável, muito equilibrada, nós vamos coletar bastante coisas, riquezas, e vamos desfrutar todos juntos. Esse é o nosso sucesso. E aquele que, aquele que acumula um monte de coisas e de riquezas é considerado importante em Kali Yuga. Mas está escrito no 12 segundo canto. Vita meva kalau Nrinam. janma chara Sabapati, chairman. Você pode coletar dinheiro e ganhar uma posição importante na sociedade de presidente de uma associação de sabapati. What is What is What is right? O que é o Dharma, o que é o Adharma, as pessoas não se interessam, elas só querem saber quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Se tal pessoa tem dinheiro, o policial não fica contra ele, o juiz não fica contra ele, ninguém fica contra ele. Se tem um, um idiota rico, vestido de devoto, ele acha que ele pode comprar os devotos puros com o dinheiro uhum. dele. Isso é aprovado pelos assim chamados acharyas. é uma vez eu vi um acharya desse dizendo, olha, ele é grihasta, está vestido de vaishnava, ele é muito rico. Nós podemos comprar os vaishnavas com dinheiro. Eu já ouvi as pessoas pronunciarem isso de Shamdas Babaji Maharaj. Entry, e é por isso que os Mayavades entraram na nossa sociedade e contaminaram a nossa sociedade. Então, so, brittvam eva kalu ninam janmachara guna dayo dharma nyaya vavas karanam balam evahi hi Vitam eva kalau janmachara guna daya dharma nyaya exactly vivashtayam karanam balam Evahi. All competent personalities, they are not getting service. No esporte também é assim, os ricos compram tudo, Tá tudo corrompido. Quem ganha um time, quem, quem vai é, é, servir em posições de governo, tudo isso é decidido pelas famílias que compram tudo. As pessoas não conseguem alcançar a transcendência entender as glórias de Chaitanya Mahaprabhu. Eu posso... É, dar dinheiro, às pessoas pensam. Eles dizem tempo é dinheiro, mas Bhakti Noda Thakur disse tempo é paramartha. O verdadeiro o tempo é a riqueza transcendental, disse Bhakti Siddhanta. No momento que você realiza algo sobre a verdade absoluta, quando você realiza que este caminho é a verdade absoluta, não gaste uma fração de segundo. No momento que você realiza que este conhecimento é, vero, é verdadeiro, deixe todas as coisas materiais de lado e comete, comece seu processo. Não gaste uma fração de segundo. Esse é o conselho de Shila Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele disse, é muito melhor liberar uma alma condicionada é, deste universo tão perigoso, Prada dizia para Nishimha: Eu não tenho medo dessa sua forma assustadora, esta sua que você está manifestando, Nishimha Murti. Eu não tenho medo dela. Eu tenho medo desse samsara, deste mundo material. Samsara Chakra Kadand Grastam Pranyahata, Sarupyo, Pranitaha. Ele diz, eu só tenho medo uh, do ciclo de nascimentos e mortes dentro do samsara, samsara chakra. O Guru Vaishnava sente pena da alma condicionada. Você pode pensar que algum materialista seja um benfeitor na sua vida, mas ele não pode lhe mostrar misericórdia real. Somente o Guru e os Vaishnavas podem lhe mostrar misericórdia para lhe livrar ah, dessa, do vórtice do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes. Veja o coração de quem escreveu este verso. A cada palavra ah, está imbuída de emoções, como se seu coração fosse e se dissolver. Eu fui colocado neste oceano material diz este mantra, e todos os a todos os crocodilos e todos os tubarões, eles vêm me devorar, eles querem me engolir. Então, Kama, Kroda, Loba, Moha, Madha, Matsarya são luxúria, ira, ganância, apego, noção de falso ego, arrogância, inveja e avareza. Esses são os seis inimigos da nossa vida. Você, pre... você acha que os inimigos estão lá fora, mas os inimigos estão dentro de você. Você é seu próprio inimigo udharet atmanam na atmam naiv avasadayet when udharet atmanam natmanam atmam avasadayet jis krishna no bhagavad gita eh, bhagavad gita eh, então maharaj está dizendo Em eh, capítulo 6 do bhagavad gita um mind quando você está desfrutando no, ao máximo grau, Maharaj está dizendo que a sua mente naquele momento é o maior dos seus inimigos. No seu momento de maior desfrute na sua vida, que você acha que você alcançou o que você desejava, naquele momento sua mente é o seu maior inimigo. Como nós podemos alcançar, então, os pés de lótus do Senhor? Como nós podemos encontrar uma chave que nos leve aos pés de lótus do Senhor. Nós temos que depender do Harikata, dos lábios de lótus do Vaishnava Puro. Mas nós não estamos interessados. Ah, eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não vou dar importância para a vida espiritual. Mas Prabhupada, Bhaktisiddhanta e o nosso Guru Varga diziam, ouvir o Harikata dos lábios de lótus do Vaishnava Puro, é igual a encontrar o Senhor Eu Supremo. So articles, so many, isso está escrito em muitos artigos de Bhaktivinoda, de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Hear, Bhaktivinoda, ouvir, Bhaktivinoda, ouvir o Harikata do Vaisnava puro é não diferente de encontrar o Senhor. Cantar os santos nomes de maneira pura também é encontrar o Senhor imediatamente. Caso contrário, o seu Harinama não é perfeito. Então, somente o Vaishnava puro pode expressar o significado deste mantra na Krishna para tá até que você alcance toda a misericórdia do guru dos Vaishnavas. até lá até esse momento o seu cérebro não pode ser retificado. retitificado você vê os versos escritos por Prabodhananda e você pensa, nossa, como ele é profundo, como é possível não, não que alguém sinta é praba, coisas tão profundas? Os materialistas, aqueles que são materialistas, eles não conseguem alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. O intelecto deles não consegue alcançar o Senhor Supremo, compreender o Senhor Supremo. Enquanto você não entregar a sua cabeça aos pés de lótus do Senhor Supremo, diga, tome, me dê uma fagulha de poeira dos seus pés. Uma fagulha de poeira dos pés de um Vaishnava é mais valiosa do que todo o um universo material. Narutama Dastako diz isso em kirtana. ne charan renu. Diz este bhajana de Nenhuma outra joia pode ser comparada com uma partícula de poeira do Guru na sua cabeça. Essa é a joia mais preciosa, é a coroa, é o enfeite mais precioso. Mas vocês não leem os kirtanas, vocês não têm tempo. Vaishnava Charan Renu diz esse verso de Narutam Das Thakur. A canção chama Takura Vaishnava Pada. Mas toda a sociedade está corrompida. Todo o âmbito Vaishnava está corrompido, corrompido, como um câncer. Essa é a condição em que nós estamos vivendo agora. Quem realmente quer, quem quer alcançar o sucesso é ou outra coisa. Ok, nós vamos ver isso depois. Mas quem realmente Deseja? Eu quero os pés de lótus do Senhor Supremo. Procure essa pessoa. Eu não quero saber quem vai alcançar o sucesso nisso. Eu quero saber quem pelo menos tem essa intenção de alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Se não existe essa demanda, como é que nós vamos alcançar esse objetivo? Isso é uma questão de economia, é uma questão de ciência econômica. Se não tem demanda, como é que nós chegamos a, ao produto? O desejo precisa acontecer, a demanda precisa se manifestar. Vocês têm que desejar alcançar os pés de lote de Deus de verdade. Prabodhananda Sarasvati disse, todos esses nossos seis inimigos que Maharaja mencionou, Kama, croda Loba, eles são os crocodilos, os, os, os tubarões do oceano da realidade material. Mas eu acho que eu estou confortável. Ah, qual é o problema? Eu tenho ira, eu tenho luxúria. tá tudo bem. Esse é o meu nível de consciência? Ah, eu tenho um pouco de dinheiro no banco, tá tudo bem. Eu ouço um haricatá de vez em quando. Essa é a sua vida espiritual? Não há espaço. Não tem espaço no meu coração aonde eu possa convidar Nityananda. Está tudo contaminado com anavilas, com meus desejos materiais escondidos por trás da minha devoção. Durvasana, Nigadasya, Nirahasyasya. Quando as pessoas é, não se sentem completamente sem ajuda, completamente isoladas, solitárias, sem nenhuma outra alternativa. As pessoas acham, que passam tilaka, uh, cantam kanti mala no pescoço, cantam os santos nomes. Mas você, fazendo isso, você desenvolveu o conhecimento transcendental? Você desenvolveu o conhecimento transcendental fazendo isso? Eu já disse várias vezes que para dizer que uma pessoa tem conhecimento transcendental... A, como é possível uma pessoa dizer que tem conhecimento transcendental se ela não tem nem senso comum? As pessoas não têm como, senso comum, elas não conseguem entender o que está acontecendo na vida material. Como é que elas vão conseguir entender o que está acontecendo na vida espiritual? Por que, que vocês escrevem besteiras sobre o nosso Guru Varga? Vocês deviam ter vergonha. O Maharaj está falando com os falsos Vaishnavas. Insultar um Vaishnava significa fim. Aqueles que estão insultando e aqueles que seguem esses falsos Vaishnavas que insultam o Guru Varga estão mortos. Então, nossa aplicação... Nosso esforço não alcança os pés de lotes do Senhor Supremo. Isso está explicado. Porque, por exemplo, se a alma condicionada ora, a oração dela não alcança o Senhor Supremo. Os Vaishnavas explicam que são os nossos gurus, que são os Vaishnavas que têm que orar por nós. Aí, sim, Krishna presta atenção. É a oração do Vaishnava puro que faz com que o Senhor Supremo preste atenção na minha oração. Se eu vou diretamente bater na porta do Senhor, Ele não vai prestar atenção. A minha oração não alcança este nível. Por quê? Porque eu sou um materialista. Meu corpo é matéria, minha mente é material, meu intelecto é material, tudo é material. Eu só tenho uma alma eterna lá dentro. Ok, essa alma está lá, mas todo o resto é matéria. A personalidade, o pedido, o desejo, a mente, tudo está preso na, na hipnose de maia. Então, para entrar em contato com Tinh Mai Vasto, com a realidade eterna, com Vaikunta Jagat, para entrar em contato com a Prakrita Jagat, eu preciso me tornar a Prakrita. Eu preciso a matéria. Maharaj está explicando, ela não pode trocar ideias comigo. Se eu fizer pedir uma, fazer uma pergunta para um pedaço de madeira, ele não responde. Hã? Mas aí a minha mente é igual a esse pedaço de madeira. Hã? Como é que eu posso então me comunicar com o Senhor Supremo? Como é que eu posso trocar ideias com o Vaishnava puro? Então antes você tem que subir até o nível em que o Vaishnava está. E aí você vai poder trocar opinião com o Senhor Supremo, com o Vaishnava puro. Caso contrário, não é possível. Numa posição materialista você não pode fazer isso. Você não pode receber misericórdia, não pode falar com Krishna. É somente através da oração do Guru, do Vaishnava, que o Senhor Supremo presta atenção em nós. Porque o Senhor Supremo é a prácrita, ele é não material, e nós estamos aqui condicionados a esta ilusão material. Bem, você diz que o Guru Vaishnava é a prácrita. Você nos disse, Shambhava, que o Guru Vaishnava é a Prakrita. E como é que nós vamos trocar, conversar com ele? Como é que ele vai entender o nosso problema? Como é que ele vai entender a nossa oração? Então, esse é um outro problema que surge. O Vaishnava é a Prakrita, o Vaishnava é, o é transcendental. Como é que ele vai me entender? Mas Jiva Goswami Pada escreveu: Shuddha Guru Vaishnava, Mahapurusha. O Mahapurusha. Eles estão sempre ocupados em bhajana. Eles estão sempre ocupados em bhajana. Quando eles vão prepared, liberar so, uma alma condicionada, isso para eles é bhajana, é adoração a Krishna. Não sejam tolos, prestem atenção. Quando o Vaishnava vai liberar uma alma condicionada, eles não perdem seu tempo. Eles continuam adorando Krishna nessas ações. Lembra desse Siddhanta que eu contei? Um discípulo de Vam Vamana Maharaj disse, nós Mas por que você vir aqui é como uma perda de tempo porque, ah, sim, eles falaram para o Guru Guru a gente chega aqui e a gente está perdendo tempo porque ninguém vem trazer dinheiro para a gente aqui no templo não vem muita gente aqui E Vamana Maharaj respondeu você pensa que a nossa pregação é uma perda de tempo mas eu penso que a nossa pregação é igual a adorar Krishna é igual a Haribajana na minha vida, falar Harikatha, liberar a alma condicionada, é o meu bhajana, é a minha vida espiritual, é a minha adoração a Krishna. Você acha que pregar, a gente perde tempo porque não vem ninguém aqui? O meu Harikatha não é um instrumento para coletar dinheiro, a posição, a admiração. O meu Harikatha é uma ação. A que eu deposito nos pés de lotos do meu Guru Varga. Quando o meu Harikata, se você achar que o meu Harikata é uma coisa e que o meu Bhajana, a minha adoração a Krishna é outra, você tem que voltar para casa, porque você não entendeu nada. O meu Harikata é a minha adoração. Por que o nosso Guru Varga mais elevado eles cantam os santos nomes, dão harikata, eles conversam com as almas condicionadas, como Bhakti Deitamada Goswami Maharaj, Paranguru Bhakti Rakshak Goswami Maharaj, Prabhupada, Bhakti Noda Thakur, todos eles conversavam, mas eles não perdiam tempo ao conversar. Eles conhecem a técnica, eles são muito inteligentes. Então, num kirtana existe essa palavra, Aquele que faz Haribhajan é muito inteligente. Ele é tão inteligente, tão inteligente. Ele não é como um corvo, ele não é como um urubu. Nós somos como os urubus e como os corvos, diz Shambhava. Nós agimos como corvos, mas eles não são assim. Eles são super inteligentes, eles são a Prácrita. eles têm a prakrita vichar. Uma mente, uma filosofia transcendental. To, piece, uma know? vez. Você you know? sabe como é que é, como é que como é que I funciona a pescaria? A eles ficam horas e horas ali esperando oh, o peixe é, pegar o um anzol. Maharaj está dizendo que se eles de haribajan demonstrassem haribajan um pedacinho, um por cento um de dessa paciência de no, no Haribad, eles alcançariam um um sucesso. Ficam lá horas e horas e horas e horas para pegar um peixe. O Guru vai eles são pescadores também. Nós somos como peixes. E com toda a paciência, eles vão nos pescar e nos levam para Vaikunta Jagata, para o universo transcendental. Eles têm, nós temos que ser pescados, porque nós, almas condicionadas, não gostamos de fazer Haribajara. A gente quer lucrar com alguma coisa, a gente quer ganhar algum dinheiro, ganhar alguma prachada. Como Bhaktivinoda Thakur, ele arranjava um kirtana. Né? Enquanto as pessoas cantavam o kirtana, os materialistas cantavam o kirtana, Bhakti Thakura ficava ali cantando os santos nomes. E ele não estava ali, ele estava em Goloka Vrindavana. Eles achavam Ah, Bhaktivinoda Thakura tá ali, mas ele estava com, com, com samadhi, em samadhi, com Goloka, em Goloka Vrindavana. Então as pessoas às vezes vão aí nesses lugares onde eles tomam aqui na Índia, né? fazem quase nada ali. Então, para eles, o Bhakti arranjou arranja um kirtana. Em vez de eles paravam de fumar e de beber, iam ali cantar o kirtana. O Bhaktinoda estava ajudando eles um pouco. Ele não fez isso para iludi-los. Era para aos poucos atraí-los. Era como uma arapuca para esses materialistas. Mas as pessoas não entendem o Vaishnava. É por isso que o Vaishnava faz um templo. O Vaishnava... Às vezes, organiza grandes festivais para atrair as pessoas. Um dia, Gorakishara Das Babaji Maharaj anunciou. Ele vou fazer um festival enorme. Venha para Mayapura, atravesse o rio. Venha comigo que eu vou fazer um bandara. Ah, um bandara, um festival? Aí, todos vieram. E as pessoas todas foram ali. E de manhã, ele começou a dar Harikata. E as pessoas pensando assim, mas não tem ninguém cozinhando aqui. Será que eles estão cozinhando em outro lugar e depois vão trazer? Enquanto ele dava arikata, as pessoas estavam pensando isso Os são espertos, eles estão cozinhando em outro lugar, porque a gente está sentindo em um cheiro aqui. Enquanto isso, <risos> Marajitando arikata. Até as três da tarde, eles começaram a gritar. Cadê a prachada? Começaram a gritar. Acabou o tempo aqui, já não tem para de que chora das babas Maharaj, saiu com um pacote de balinha Umas balinhas de açúcar, chamado bataça. Você já viu? É uma balinha Eles vendem aí nas vendas Ele trouxe e deu uma para cada um Você não vai ser o Bandara? Você não prometeu um festival? Ele falou, Harikata é o festival, ele respondeu Harikata é o Bandara, é o festival Você pensa que você ia vir aqui encher a barriga? Gurakshara das Babas Maharaj ria e brincava com eles. O verdadeiro Vaishnava, eles às vezes fazem essas arapucas para poder prender as almas condicionadas para que elas aprendam a entender o que é o Harikata. Quem pode entender o Siddhanta Vichara, as conclusões filosóficas de Bhak Sarasvati Sarasvatita Prapada? As pessoas ficam bravas, mas quando eu falo para elas que elas não entendem. Mas elas não entendem. Diva Goswami Pada disse que Guru e Vaishnava são a Prakrita, assim como o Senhor. Eles são transcendentais, não materiais. Mas Diva Goswami diz, como num sonho, ele escreve isso no Sandarbha. Como num sonho, você vê algo no sonho, você pensa que você está comendo, você está brincando, você está correndo. Like reality, huh? Você pensa que é verdade aquilo que está acontecendo somebody no sonho. You, né? No sonho, às vezes, vem alguém te matar. Ou alguém vem é, é, te amar. As pessoas que estão absorvidas they are not no Haribhajana, eles não going perdem o Bhajana né? para é, liberar a alma condicionada. Esse é o significado da palavra patita pavana, patita pavana, se significa o purificador dos caídos, aquele que libera as almas. Os patita-pavanas que tiram as almas da degradação material né, são os Vaishnavas. Então, se você acha que o Vaishnava ia perder a própria vida para liberar outra alma condicionada, então ele não é patita-pavana, ele não alcançou esse nível. Se o meu Guru Pada Padma, se o meu Guru dos Pés de Lótus for liberar uma alma condicionada e ele foi cair ao fazer isso, ah, isso já acontece. Isso acontece. Para liberar uma mulher, o sannyasi se apaixona por ela e cai. Você pode liberar uma mulher, mas você tem que tomar cuidado, não? Qual é o limite da, da proximidade? Isso é mostrado por Chaitanya Baha Prambu. Nenhum acharya quer aprender isso hoje em dia. Então, veja, Patita Pavan é aquele que não cai ao levantar, uma, uma alma, Ao tirar uma alma da ilusão, ele mantém a sua posição única e, ao mesmo tempo, ele libera a alma condicionada. Se ao liberar a alma condicionada e por esse motivo ele cai, então ele não é Patita Pavana. Então, ele não é Patita Pavana. Ele não é o purificador das almas. O Pavana é aquele que mantém o próprio status, a própria posição. Como Achuta, é, aquele que nunca é demovido, nunca é removido de sua própria posição. Os verdadeiros devotos nunca caem. Então Jiva Goswami Pada diz que se like o Senhor dream, é a Prácrita, o Guru só é a Prácrita. Assim como that, no sonho. No sonho, você vê you know, sua you know, mãe, big, por exemplo, está numa situação world, terrível, terrível, miserável, e você vê isso e você começa a chorar. Minha mãe está, está passando um problema? No, no sonho? Não, Na verdade, não é um dream, fato. See? Mas você sonha que alguém fez alguma coisa ruim para ela, e você acorda desesperado, oh meu Deus, minha mãe está com problemas, e você chora. Ou o seu filho, por exemplo, você sonha que seu filho está. Ele, via, ele mora longe de você e você pensa que ele está com algum problema. Da mesma maneira, Shira Diva Goswami explica: o Guru Vaishnava, quando eles. Quando eles sentem o problema da alma condicionada, eles sentem o problema. Oh, que situação penosa em que está essa alma. Mas a posição dele permanece igual. Aquela situação não vem contaminá-lo. Divagosame me dá esse exemplo, é como um sonho, ele observa aquilo como se fosse um sonho, ele medita naquela vida, mostra depois misericórdia para aquela pessoa, mas ele não se deixa contaminar por aquela vida. Ele está sempre absorvido em bhajana e ao mesmo tempo eles têm o poder de fazer de, por conta do poder que o Supremo Senhor dá para eles, eles conseguem puxar o cabelo da arma condicionada e tirá-la do da visão. Como alguém que está afogando, se você vai lá e abraça o corpo dele, ele abraça você e vocês dois morrem. Você precisa puxar ele pelo cabelo. Aí ele percebe que você está que puxando ele, ele se acalma e você depois consegue tirá-lo da arma. Porque senão ele pode te matar Então dessa maneira Shilajiva Gossam me dizia O Vaishnava, Ele não cai Eles agem Como um brokar Eles estão em contato com a Prakrita Jagat e ao mesmo tempo, eles veem a dor de uma alma condicionada. Dessa maneira, eles nos ajudam a sair de Maya. By the mercy of Guru Veshnab, então, isso só go ocorre go pela misericórdia do Guru dos Vashnavas. Não tem outro caminho. Então, so, você vê a misericórdia do Guru Mahapuram. Você quer ver a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu? Então, quem pode liberar um Mayavadi? Nós vamos voltar a esse assunto. Na sociedade dos Mayavadis, eles estão falando. Eles sempre falam essa palavra, este verso. They dance, each other. Oh, so lucky. And reciting, ah, este verso que diz, nós aqui right, vestidos com uma copina com o lado, no so, pequeno paninho, uh, uh, parecemos his, miseráveis, mas somos muito afortunados porque recitamos o Vedanta. How mercy. Os Vaishnavas são muito mais misericordiosos porque eles pulam no oceano de Maya para nos liberar. Mas nós não conseguimos entender o que eles fazem. Essa é a nossa condição. Então, os Mayavadis recitam este verso e dançam. Ah, estou aqui vestido assim como um miserável de colpina com um paninho. Mas o Vedanta vai me salvar, o Mayavad Vedanta vai me salvar. O Mayavad Vedanta, na verdade, vai jogar você mais ilusão de Shambhala. O senhor Brahma fala isso. O senhor Brahma fala escrito... Os mayavadis, eles ignoram os pés de lótus do Senhor Supremo. Nós vamos falar sobre isso numa próxima aula. Muito bem, depois dessa introdução, podemos entender quem é Vrindavan das Thakur, que sentimentos, que dor, que profunda dor de misericórdia ele sente no coração. Ele quer nos liberar com todo o seu coração, mas ninguém presta atenção no que ele escreveu. Então, ele decidiu chutar nossa cabeça para deixar uma partícula de poeira dos seus pés. Nós deveríamos querer que os Vaishnavas nos, nos chutem. Nós queremos, not, devemos querer. Por que, que eles não batem na gente? Eu nunca quis honras, aplausos, elogios dos Vaishnavas. Nunca, disse Shambhava. Eu nunca quis receber o menor elogio dos Vaishnavas. Nunca. Eu quero esperar que eles me insultem, que eles briguem comigo, que eles me corrijam. Mas os tolos querem honras, aplausos, elogios. O Bhaktisiddhanta disse, eu nunca, diz, eu nunca quis deixar que a má sorte me tomasse para que eu pudesse ouvir a minha glorificação de um vaisnava. Se o Guru e o Vaishnava glorificam, glorificam você, tome cuidado. Testes virão, grandes problemas virão. Você vai desfrutar da, da, da, da, do elogio que ele te deu. Ah, eu sou um macaco enorme. Eu sou um grande e elevado macaco. É isso que você vai pensar. Cuidado. Treinado a o máximo nível da humildade, não é uma brincadeira. É algo quase impossível. Filosoficamente é fácil de entender. Filosoficamente, é fácil. Mas você vê na prática quem aplica a treinada Piso é muito difícil. Veja a humildade de Bhakti Pramod Goswami Maharaj. Todo mundo sabia da humildade dele. Uma vez, quando um menininho entrou no quarto, Bhakti Pramod Goswami Maharaj estava com 100 anos. Ele não via quem entrava, mas ele ouviu que a porta abriu. E um menininho entrou, de 7 anos, entrou. E Bhakti Puri Goswami Maharaj, mesmo sem ver, prestou reverências. Um menininho entrou. Só o som da porta fez ele prestar reverências. Bhakti Bala Bhattirta Goswami Maharaj, Gurudeva Bhakti Vigena Bharati Goswami Maharaj, também sabe, conhecem essas histórias. Eles não estão mais aqui, mas eles viram isso pelo som da porta. Bhakti Pramod Puri Goswami Maraja, imediatamente prestou reverências com as mãos. Ele primeiro prestava reverências para todos. É impossível imaginar o nível de, de, de, de, de humildade dele. Hoje em dia, o que a gente vê é uma piada no nome do Bhajana. As pessoas estão brincando no nome do Bhajana. Parece uma ironia, um sarcasmo. O Vrindavan Das Thakur Maharaj era tão humilde. Ele era tão misericordioso que nós nunca vimos tamanha misericórdia. Então, ontem nós estávamos falando sobre este verso. Jayati Jayati Devaha Krishna Chaitanya Chandra. Durante dois dias nós estávamos discutindo aquele primeiro verso. E depois disso, Ajanou Lambita Bajou E depois nós discutimos Trikala Satyaya Jaganata Sutayacha, Britayacha, Putrayacha Kalatraya Tenamaha. E depois nós discutimos Avatirunau Sakarunyal, Parichinal Sadishwarau, Shri Krishna Chaitanya Nityanandau, Dual Batarau Bajé. Sa Jayati vikramaha Kanakabaha, Kamalaya Teksanaha, Varajana, Vilambi Sadbujo, Bahuda Bhakti Rasambhi Nah Takahá. É Because Bhagavan is the source of all rasa. O que diz que o Senhor é, o, é a fonte de toda a raça? O Senhor é a fonte de toda a raça. O que significa raça? No dicionário, raça significa aroma, perfume, fluido, líquido, sentimento, sabor, sumo, essência, gosto, prazer, e êxtase. Então, direto ou indiretamente, todo tipo de prazer que você vive na matéria, na transcendência, tudo vem dele. Qualquer tipo de prazer, direto ou indiretamente, vem do Senhor Supremo. Nós vamos tentar explicar melhor. Então, Bahuda, Bhakti, Rasa. Então a dança da raça uh, existe para distribuir esta, este êxtase para todas as almas. Sem raça não existe desejo de, vi de, de viver. O mundo não teria estabilidade, ninguém quereria viver se não tivéssemos prazeres, é mesmo na matéria ou no mundo transcendental, a raça é o que movimenta, o que mantém as realidades. Mesmo um mosquito quer viver mais, porque ele quer beber sangue. Ele quer beber sangue do teu corpo. Se você for bater nele, ele sai correndo, sai voando. Ele quer desfrutar? Eu preciso de sangue, sangue quente? Ah, um javali? Os muçulmanos pegam aqui, não os javalis, eles amarram as pernas dele, põem eles de ponta cabeça, eles gritam. E saem carregando eles, não, para matá-lo. E, o, e, o, e o, o javali grita, grita. E eles pegam um pedaço de ferro quente, incandescente. Eles atravessam o animal através do ânus dele. É assim que eles matam they're going to make one, one hot hot rod first of all and the and the boar is shouting they're going to take the hot rod and passing it through then eles fazem para matar o, o javalis vrindavan so, mahasai wanted to speak without rasa no stability of this material. even mosquito, one spider, cockroach, eno lizard, want to get rasa. os mosquitos, as baratas, raça, to todos live. os animais eles querem right. algum They're tipo not. de disfrute. with everybody living, enjoying rasa. mouse they are running inside room, getting the sugar, os... weed and cutting everything. Os ratos estão correndo de, lá, de um lado para o outro. Para, eles estão dançando para, atrás de prazeres da raça deles. Sem raça, não tem estabilidade. Mas a verdadeira raça você só pode obter no mundo transcendental. O que nós temos aqui são sombras, são é, sombras pervertidas do prazer transcendental Nos Upanishads está escrito Raça vem personificada Bhaktivinoda Thakur fala, ele ora, para a personificação da raça, oraça. Oh, raça. Por favor, me abençoe. Você não sabe que a raça tem uma personificação, mas ela tem. Bhaktivinoda Thakur, ele pode enxergar esta Swarupa, a forma transcendental do prazer espiritual. Nós não sabemos disso, você não sabe disso. Bhaktivinoda Thakur ora, ó oh, raça, por favor. Ah, me abençoe. Com a sua misericórdia, não como a raça o prazer material que leva as pessoas para o inferno. Raça evahi ayam, diz este mantra. Então, ao alcançarmos raça da fonte Todos, todos querem esse tipo, qualquer tipo de prazer. Cada um quer seu prazer. O tigre, por exemplo, quer o prazer de beber o sangue quente dos seres humanos. O meu sangue, o seu sangue. Então, Vrindavan Dastakur Mahasaya escreveu. Bahuda, Bhakti Rasa Vinartaka. Bahudha. Bhagavan quer exchange lava e Rasa. O Senhor o Supremo era é Sika. É então Rasika é aquele que. Quem é Rasika? Quem gostaria de Rasa é Rasikha. Aquele que gosta do prazer transcendental é Rasika. É o Senhor Supremo. Então, nos nossos kirtanas você encontra Nitai Goranga, Nitai Goranga, Nita go Shiva. Eles dançam e cantam, e todo êxtase se espalha nesta Maya pura. Aqui alguma coisa mudou, o Ganges mudou, mas é o mesmo lugar onde eles dançavam e cantavam, onde eles existem eternamente. Nitagoranga de Adeita Gosai Mata Bejago, Corinamo, Harinamo, Sankiratono, Kitono Vilas, Midangobadan, Suniboyapo no Kane. Very nice, Kitan. And Goranga Viropti, we can do. After that, some of you can go for Harikata preaching. They can stay. I can distribute. Então, no dia de aparecimento de Goranga, vocês vão cantar esse este, este, este bhajana e outros bhajanas. Mesmo hoje você pode escutar o canto de Mahaprabhu de Nityananda, se você se purificar. Mas você não quer isso, você quer ficar no seu hotel ouvindo os carros passar. Você não quer ver? Vrindavan das Thakur já escreveu Sa Jayati Vishuddha Vikrama Kanakavaha, Kamalaya Teksanaha, Varajanu Vilam Bisad Bhudjo, Bahuda Bhakti Rasabhinartha. Então o Senhor Supremo, Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu, dançava. Emanando, e, uh, usufruindo dessa raça desse êxtase. Então, Vrindavan Dastakur escreve: Adye shri Chaitanya priya gostira charani, ashesha prakare moradanya praname. Esse é o sexto verso do Chaitanya Bhagavata. all, no início, primeiro, eu sei. Ele está dizendo que as reuniões, o gosti de Chaitanya Mahaprabhu, a companhia, a sociedade, a associação, os companheiros eternos, a assembleia, os parceiros de Goranga, eu presto reverências. Eu presto reverências para ele. Porque é necessário. I can come to the point. Nós precisamos Adye, explicar isso, Adye Sri Chaitanya Priya gostira Charane. Então, os associados íntimos, os companheiros eternos de Chaitanya Mahaprabhu, em primeiro lugar, ele diz, Adye significa, para começar, eu preço reverências aos associados do Senhor Supremo, aos companheiros do Senhor Supremo, aqueles que participam dos seus passatempos. Eu presto pranam para eles, danda praname, diz este verso. Porque o Senhor, o nome do Senhor, o Dama do Senhor, os objetos que adoram o Senhor são todos Advayagyan Tattva, ou seja, uma única verdade. O Dama, o Nama, o Lila, o Parikram, o vasista, tudo isso é um único Tattva, tudo isso é uma única verdade. O Senhor e suas realidades, os objetos que o adoro. Se você quer cortar os associados, os companheiros, os devotos, o Senhor Supremo não fica nesse lugar. Se você quiser adorar o Senhor sem adorar os seus devotos, o Senhor se vai, ele vai embora. Mas essa é a tendência hoje em dia, as pessoas não querem. Ela quer jogar fora os devotos puros e chegar diretamente no Senhor Supremo. É por isso que vão todos para onde? Para o inferno. Então, com todo o coração nós prestamos reverências, diz né? Brindavam das Dastakur neste verso. Porque tudo é um único tattva. Os devotos do Senhor, os servos do Senhor, são não diferentes do Senhor. Isso é Adwagyan Tattva. Unidade na diversidade e diversidade na unidade. Então o Senhor manifesta seus próprios devotos. Isso é uma perturbação. Quando shakti quando os mayavadis vão falar, por exemplo, eles vão falar que é, existe Shakti Tattva, mas tudo é um Tattva, tudo é uma verdade única. Se você aceita que existe uma Shakti Tattva separada de Deus, então você é, não consegue entender que tudo vem do Senhor Supremo. Isso é mayavadismo, falar que existe uma energia material separada, que engloba o Brahman, eles dizem. Mas quem pode liberar a alma condicionada? Os tolos que dizem essas besteiras? Sarvabhuma Bhattacharya, ele era um pilar do mayavadismo, mas depois se rendeu à Chaitanya Mahaprabhu, porque ele entendeu que isso não tem nem cabimento. Então, Vrindavan Dastakur presta Dandavat Pranam. Uh, ao coração de Krishna. E quem é o coração de Krishna? Os devotos do Senhor, os associados do Senhor, aqueles que servem o Senhor. Uh, Bhakti Pramodhpurigusamara já escreveu um livro lindíssimo chamado O Coração de Krishna e nesse livro ele explica que o coração de Krishna são os servos dos servos. Todos devem ler este livro o coração de Krishna então agora uma outra questão eu estava explicando o significado de Istagosti pela misericórdia do Guru Vaishnava eu quero esclarecer o que, que nós queremos dizer com Istagosti a reunião dos sevakas que têm o mesmo coração cuidado em nome do Istagosti você vai convidar lixo Pessoas materialistas para virem na reunião? Não. As pessoas não prestam atenção no que eu estou explicando. E as pessoas só querem a matéria, então é por isso que eles não podem estar no Istagosti. Como é que você pode saber que uma reunião que você faz com devotos é um verdadeiro Istagosti? Não é uma reunião onde as pessoas falam sobre qualquer coisa. Você tem que manter o significado o de Istagosti. Você não realiza o Istagosti, você convida pessoas materialistas, pessoas que têm lixo ainda no coração e contamina tudo. Por que eu tenho tanto cuidado? Por que eu, eu falo Harikata somente diante de pessoas selecionadas e limitadas? Porque eu tenho uma experiência prática de que deve ser assim. Porque a contaminação pode chegar através do coração das pessoas que não estão preparadas. Eu vi isso acontecer de Shambhala. Então, esse tipo de Harikata é Istagosti. Este Harikata aqui, Maharaj está dizendo, aqui não está aberto, só pode vir as pessoas que eu aceito aqui dentro, porque no mercado as pessoas não entendem o meu Siddhanta. O nosso Harikata é uma forma de Istagosti, é uma reunião seleta. Se eu sair na rua falar o que eu estou falando, eles vão dizer, o que você está falando? Muitas vezes, uma vez, eu fui dar harikata no Punjab, diz Shambhava em Delhi, Nova Delhi, e as pessoas, em Jambu, as pessoas no final falavam, Kya? O quê? O que você está dizendo? Eles não entendem o que eu estou dizendo. Eles nunca ouviram esse tipo de harikata que eu estou dando aqui. Até mesmo o professor que me convidou em Jambu, ele falou, o que você está dizendo? Eu nunca ouvi, Maharaj. Ele pessoalmente disse, na minha vida inteira, eu nunca ouvi um Harikata igual ao seu. Meu Deus, você tomou Diksha 35 anos atrás, há 40 anos, e você nunca escutou isso aqui que eu estou dizendo? Eu não estou inventando essa filosofia, respondi. eu respondi, disse Shambhava. Esse é o Siddhanta Vichadi Prabhupada Bhakti, Siddhanta Sarasvati Thakur. E essa é a condição das pessoas, as pessoas nunca ouviram o que nós estamos dizendo aqui. Nós temos que pregar esse Siddhanta, não o Rasatattva. Rassatatua é proibido. Bhaktivinoda Thakur nunca pregou Rassatatua. Proibido. Nós não pregamos Rassatatua. A pregação, se você tem poder para pregar, se você não é um chacal, se você não é um, um, um, um carnívoro, você vai pronunciar o, verd o siddhanta puro para que eles desenvolvam a consciência e que um dia eles consigam alcançar esse nível mais elevado. Então, o Vrindavan eu quero ensinar, ensinar algo muito importante. Istagosti. Então, Ista significa amado, desejado, reverenciado, adorado, adorável. Algo que é reverenciável. Então, o seu Ista é goranga. Ou alguma outra coisa. O que é seu Ista? É dinheiro? Se o seu Ista... Dev é alguma coisa e o Deva dele é outra? Como é que vocês podem se unir e glorificar a mesma divindade? Primeiro ponto, você tem que ter saber se as pessoas que você convida para ouvir o seu Harikata têm o mesmo coração, têm o mesmo objeto de adoração. Se é o mesmo sujeito, o mesmo objeto de adoração de, adoração de todos. E se o humor é o mesmo entre as pessoas, não é que eu vou nesse caminho e você vai no caminho contrário. Eu estou indo para o norte e você está indo para o sul. Oh, sim, dá para reconciliar se tem alguma pequena de, eh, desvio. 10% de desvio, ok, pode vir. Mas se você está totalmente desvia, desviado do que eu estou dizendo, eu digo uma coisa, você diz o contrário, como é que eu posso fazer isto a gosto com você? Como é que eu posso me reunir e dar um Harikata íntimo como este? As almas condicionadas elas estão fazendo bájanas sinceramente, de todo o coração, sob a guia do Guru dos Vaishnavas. Eles têm sinceridade, eles não têm duplicidade. Maharaj, eu tenho fraquezas, eu tenho desejos. Ok, você pode se sentar aqui, porque os fraque as fraquezas, os desejos podem ser reconciliados, eles podem ser purificados com o tempo. Ok, isso também é possível. É possível também que os. Porque, eu não estou esperando que todos vocês sejam Siddha Mahatmas. É possível que exista um encontro só de Siddha Mahatmas. Se todos eles estão, se encontram, Siddha Mahatmas, eles trancam a porta e dançam como Mahaprabhu e Nityananda. Mas por que Mahaprabhu não deixava as pessoas entrarem no Kirtana dele? Ah, porque ele estava fazendo um istagosti. As pessoas tinham que ter o mesmo coração para cantar o Mahamantra naquele nível de pureza. Então a mentalidade, a expectativa das pessoas que entram no Harikata deve estar purificada e deve estar em linha com o Guru Padapadma. Se eu não estou em linha com o Guru Padapadma, com o Vaishnava dos Pés de Lótus, como é que eu posso fazer um estagostia? Não então, é possível. Kind of então, there, diferentes dispa pequenas disparidades But podem se apresentar, sim. Totally Mas não pensamentos One opostos. Towards, you know, um está correndo na direção La de Labapuji Pratista de, de mulheres e quer vir fazer estagoste comigo. Ah, eu vou dar um tapa nele e vou mandar ele embora. Okay. É isso que eu vou fazer. Mesmo que, fazer. que ele me processe, eu não vou permitir que fiquem aqui dentro pessoas inúteis que venham aqui, eles vão contaminar <risos> este ambiente. Então, Brindavan Das Chakur queria dizer, nós temos que adorar toda a parafernália, todos os objetos que adoram o Senhor Supremo e todos os seus servos. Gosti, com esta palavra, Gosti, neste verso, Gosti Vrindavan Dastakur nos indicava a excelência dos seus associados, dos companheiros eternos de Chaitanya Mahaprabhu. Adye, em primeiro lugar, precisamos prestar reverências pelos para para os servos do Senhor. Adie. Shri Chaitanya Priya Gostira Charane Ashesha Prakare Moradanda Praname. Então, depois disso. Então, depois disso, Vrindavan Das Thakur Mahasai dizia algo. Primeiro, eu preciso prestar reverências com todo o respeito. Mostrar a glorificação do Guru dos Vaishnavas. Por quê? Porque o Senhor Supremo diz, a posição dos meus devotos é superior à minha própria posição. Eles são mais elevados do que eu, o Senhor Tava Supremo, pensa, vive, sente dessa maneira. Tabe. O próximo verso começa com Tabe. Tabe significa depois. Então, primeiro prestamos reverências aos servos do Senhor. E depois prestamos reverências aos pés de lótus. Depois que prestamos reverência aos pés de lótus dos servos do Senhor, Tabe, depois, completado isso, nós prestamos reverência aos pés de lótus do Senhor Supremo. Tabe Vandam, Sri Krishna Chaitanya. Então, a seguir nós glorificamos o Senhor Supremo. Maheshwara. Essa palavra Maheshwara geralmente é usada para o Senhor Shiva. Porque ele é chamado ah, de o maior dos semideuses. Então as pessoas usam esta palavra Maha Ishvara, o grande controlador de, de todos os semideuses, ele é mais poderoso. Nem o Senhor Brahma pode merecer a posição, dizer que a posição dele é superior à do Senhor Shiva. Ele é o primeiro Vaishnava dentro deste universo. Então, Maheshvara significa Mahamin, o grande controlador, super. o super controlador. Mahā you know? is Ishwar, mais Ishvara. Ele é Ishvara e ao mesmo tempo ele é And o maior de todos. Ishvara significa controlador. Is controlador. Is então, Maha ou Mahan, o Mahan significa Mahan, I, I grandioso. Derive, se existe algum, alguma expressão, a palavra Maha está ligada a, a, a Mahan em sânscrito. Aquele que tem tanta excelência, aquele que é tão elevado, que abraça o mundo inteiro, porque seu coração é gigantesco, ele é Mahan. Então o Senhor Shiva é muito misericordioso. Mesmo um tolo como eu poderia receber a misericórdia. Ah, se eu der umas folhas de, de, de, de bel e der um pouco de água, o Senhor Shiva me dá misericórdia e me abençoa. Mas aqui essa palavra Maheshvara não está indicando o Senhor Shiva. Neste caso. Vrindavan Das usou esta palavra que geralmente é aplicada para o Senhor Shiva, para Goranga Mahaprabhu. Por quê? Porque esse tipo de encarnação misericordiosa é raríssima. Impossível. Para todas as pessoas, porque a misericórdia que ele distribui é para todos. Ele distribui misericórdia para os leprosos, ele abraça os leprosos. Lembre-se da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Vrindavan Dastakur Mahasayi usa... Essa palavra, o grande controlador para Goranga Mahaprabhu. Depois ele explica, Vishvambhara. Tabe Vandan Shri Krishna Chaitanya Maheshvara Navadvipa Avatara. Então, o grande controlador que se manifestou em Navadvipa. Então, existe esse outro verso que Maharaj está citando. Aquele Goura. É o objeto da minha adoração, ele é o é meu abrigo último, eu não quero o abrigo de ninguém mais além do Dele. O mundo inteiro está inundado pela sua misericórdia, pelo seu prema, mas como eu não tenho coração, esse oceano de prema não pode me, me tocar. Diz Prabodhananda Bodhananda Pada neste verso, no Shri Prapana Jivanam, capítulo 7, verso 23. Nityananda Prabhu é tão misericordioso que chora. Avaduta Karuna Sindhu. Avaduta é um título de Nityananda. Então, o oceano do, do Prema. Nityananda tenta nos dar. Uh, ele, ele tenta fazer canais para que essa água desse oceano passe por esses canais. Ele cria tubos de conexão para que esse oceano de Mahaprabhu chegue ao coração de todos. Uh, hoje em dia existe isso: as pessoas fazem bombas de. Pra, But, oh, de água, né, para irrigar os campos, this this é, é o que Nityananda fazia, Ele dizia, oh, ali tem this terra seca, vamos fazer uma bomba uh, know, e what? jogar essa água pura, see, see a misericórdia de Mahaprabhu. É. <coughs> <coughs> Tirta Maharaj costumava repetir, uh, repetir este verso. Nityajare, Nityajare. Bajagourahari. Cante os nomes de Gourahari, de go, do, do Deus Dourado, então, de Mahaprabhu. Word, now, chaguri, Goranga Mahaprabhu. Então, Vrindava usa essa Because palavra Maheshwara kind of para Goranga Mahaprabhu. Pois a misericórdia dele é impossível de ser é, comparada com qualquer outra. Em toda a história da civilização deste universo, ninguém distribui tanta misericórdia. A excelência dele não é alta como um arranha-céus, é infinita. Então, tabe bandu Tave Vandon Shri Krishna Chaitanya Maheshwara Navadwipa Avatar Nama Vishvambara. Então aquele que tomou o nascimento aqui em Navadvipa, o avatar que se manifesta aqui, é o controlador supremo, para quem nós prestamos reverências depois de reverenciar seus devotos, Shri Krishna Chaitanya, Vishvambara. O sustentador do mundo. O nome original de Chaitanya Mahaprabhu, ele tem diferentes nomes: Vishvambara, Gauranga, Krishna Chaitanya, são nomes eternos desta manifestação do Senhor. Mas no seu passatempo, o nome que ele recebe do pai e do avô, Nilambara Chakravarti, o avô materno de Mahaprabhu, é Vishvambara. E esse dia, na cultura hindu, tem um nome, Namkara. Quando o menino cresce na sua cultura védica, existe o dia em que selecionam o nome deste menino. Esse hábito chama-se Namkaran, essa, esse, hábito chama Namkaran. Essa, esse processo, essa seleção do nome. Então, Jagannatha Mishra e seu pai, Nilambara Chakravarti, estão ali discutindo, que nome nós vamos dar para esse menino? A pele dele parece feita de ouro líquido. E as matajis vêm e dizem um nome. Satimata quer chamá-lo de Nimai. Ela diz, eu quero chamá-lo de Nimai. Porque todos os meus filhos morreram. Jamaraja levou meus filhos embora. E eu tive esse bebê embaixo da árvore de nim, de nim, porque a árvore era amarga para espantar os servos do semideus da morte. Ele nasceu embaixo da árvore de Nim, Nim Miksha. Então eu vou chamá-lo de Nimai. É porque Yamaraj pensa que ele é amargo, e aí os seus os associados de Yamaraja não chegam perto dele. Então, por amor, ela chama ele de Nimai. Outros deram outros nomes. Nossa, ele tem que chamar Gora porque ele é dourado. Goranga. Ele é dourado. Então, finalmente, seu avô, Nilambara Chakravarti, e Jagannatha Mishra, o pai, eles disseram o nome dele, segundo o horóscopo dele, porque Nilambara Chakravati era um grande astrólogo, ele era um pandita. Pelo horóscopo dele, na verdade ele era um pandita que entendia de astrologia. Este documento diz que ele é um menino que vai cuidar do mundo inteiro. Ele vai resolver o mundo. Então Vishvambara, Vishva? significa mundo. Ambara é aquele que toma a responsabilidade. então é aquele que se responsabiliza pelo mundo. Então, esse pandita, este grande sábio que era o avô de Mahaprabhu, se chamava Nilambara Chakravarti. Ele analisa as estrelas e diz, o nome desse rapaz tem que ser, desse menino, tem que ser Vishvambara, aquele que se responsabiliza pelo mundo he's taking care of the whole world so we can keep the name of his world visambhar follow this way goranga visambhar goranga visambhar mahabu himself wanted to give this name to keshabarthi you hear actually in dreams some mantra i go então, Uh, como quando o Mahaprabhu dá... É ele mesmo que, que tem esses nomes eternos, não, são? não é uma escolha que é feita na matéria, é um arranjo isso. Como quando o Mahaprabhu recebe os mantras de iniciação de sannyasi de Keshavabharati. Ele é quem dá os mantras, ele acorda de manhã e diz para é, Keshavabharati, ele diz, eu sonhei com esses mantras, não são esses os mantras que você vai me dar? Sim, sim, sim, são esses. Então, na verdade, quem deu mantra para quem? Foi o Mahaprabhu que iniciou o Guru. É ele que dá, mas as pessoas materialistas não sabem. Aí ele fala, ah, Mahaprabhu tomou sannyasi daquele Keshava Bharata. Mas não é assim. O próprio nome, Krishna Chaitanya, ele disse, eu ouvi esse nome. É um nome bom? Você aprova? Esse nome veio em sonho para mim, Shri Krishna Chaitanya. O que você acha, Gurudeva? Ele disse, ah, é um nome muito bom, eu vou dar esse nome para você, Shri Krishna Chaitanya. Da mesma maneira, ah, vejam quanto é inteligente o Senhor Supremo. Ele participa da etiqueta, ao mesmo tempo ele é a fonte da etiqueta. Tabe bandu Shri Krishna Chaitanya Maheshwara Navadvipa Avatar Nam Vishambara. Tabe bandu Shri Krishna Chaitanya Maheshwara Navadvipa Avatara Nam Vishambara. Então, Vrindavan Dastakura aponta com este verso. Eu já expliquei. Maheshwara já expliquei. Então, a Excelência, a Misericórdia tocam o infinito. E ao mesmo tempo, está escrito que ele se manifestou em Navadipa. Ah, então, aqui em Navadipa se manifesta a mais elevada e misericordiosa encarnação do Senhor. Aqui em Navadvipa, se você comete erros, esses problemas podem ser perdoados. Mas se você vai para Vrindavana e fizer erros lá, as aparadas lá são calculadas. Cuidado. Navadvipa é muito mais misericordiosa. É por isso que ele diz Maheshwara Navaduipa, Avatar. Ele quer dizer... Nós sabemos que o Dhamma e o Senhor então, Supremo são nomes diferentes, então aqui ele presta reverências para o Dama também. Então, Navadvipdam Dama e Goranga Mahaprabhu, o Dama Sagrado de Navadwipa e o Avatar Dourado são não diferentes. Então, de acordo com Shakti Tattva, Vishnu Priya Devi, que Tattva é, e Lakshmi Priya Devi, que Tattva ela é. Então, o dama Sagrado é Nila Shakti, ou Lila Shakti. Nós podemos falar do dama Sagrado tanto como Nila Shakti, como Lila Shakti, com N ou com L. Maharaj diz que isso também recebe o nome de Durga, ou seja, de Mundo Sagrado, não a Durga material. Então, Navaduipa é o lugar mais elevado de todo o universo. Não na, Índia, não na Índia, nós não estamos não falando da Índia. Mas se no mundo infinito, Navadvipadama é o lugar mais elevado. Essa é a excelência do texto de Vrindavan Das Thakur Mahasaya. Gauranga Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Vishambhara. At the same time, Ele é Maheshvara Navadvipa O Dhamma é também, mas de acordo com a misericórdia, Navadvipa é o lugar mais elevado, porque em Vrindavan as ofensas são quantificadas. Em Navadvipa você pode ser perdoado por algum erro Então, se você está falando de misericórdia, você tem que apontar para Navadvipa. Amanhã, de novo, nós vamos discutir outros pontos secretos. Nós somos muito é, afortunados. O Gura Parikrama está acontecendo e nós estamos ouvindo esta discussão sobre Vrindavan Das Thakur Mahasai, sobre a guia de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Então, somos muito afortunados. Samsara Sindhu Jaradou Patitas Shakama Kurudh Nakra Makrair Kavali sia Durvasana Nigaditstasya Hare Krishna Este é o verdadeiro parikrama de Shambhava vocês estão recebendo o resultado mais elevado do parikrama, also, eu prometo para vocês. Also, se é possível so, para você, você down, também pode, can cantando os santos nomes, mover a sua mind, mente uh, pelos locais if sagrados. Isso também é uma forma but, de parikrama. Mas isso requer um poder espiritual, muita inteligência. Sem, sem esse poder, você break, não deve fazer isso. Cannot... Se sua mente if for se distrair, é melhor você não brincar de fazer isso. Mas se você quer guiar sua mente continuamente, no curso do Harinama, você pode passear pelo Dhamma Sagrado mentalmente, até Yogapitch você pode ir, sim. Nosso Guru Varga, eles não tinham tempo de sair fazer Parikrama, eles faziam Parikrama assim, dentro da mente dentro do coração. E eu aprendi deles de Shambhava.